ferramenta tão boa que ele faz, né? É. Esse dia passou um aqui procurando o endereço dele. Aí eu expliquei pra ele. Foi lá. Então, o senhor tá chegando? É. Isso aí vai fazer um cabo pra... Da panela. Da panela. Que madeira que é essa aí, senhor? Isso aqui é amarelinho. Amarelinho? Aí, ó. Esse aqui, ó. É... É a panela, a dita cujo. Da onde então, que é essa panela? Essa sabe? panela é da cozinha piloto, é da prefeitura. Da prefeitura. É. Aí vai, vai assim, né? Passando. E aqui tem que fazer um encaixe para não rodar. Para não rodar. É olha lá, é. fazer um encaixe, né? Um, Aí não deixa. Não deixa rodar a panela. Aí depois dá sabamento e lixa. Porque esse daqui, redondo, não é o certo, porque é. ele gira na mão. Aí eu falei, eu faço quadradinho. Depois quebra um pouquinho só a quina, a quina. Quina? É. e fica aqui. É. Bonito. Fica bom, ué. É. Então o senhor está recuperando uma vasilha e tanto. tá falou, ó, hora para derramar. Vai queimar nossas pernas. Ah, e queima mesmo, velho. Eu é. falei assim, não, não vai acontecer mais, né? E, e o senhor vai fazer o um encaixe ali para ele não, não rodar. Não roda. Aí aqui, aqui tem a pó, a peça já. Pra, o, a porca? A porquinha. Ah, então já é, tem. É, é o coboamento da ponta. A ponta? É. Então você vai fazer um serviço bem feitinho, bonito que aí. Bonito. Parabéns, senhor. O é, sou livre, o senhor está com 94. Fazer 95 anos. É, já está na linha dos 95. É. E o senhor. Eu sou não perde tempo, né? É, eu digo, graças a Deus. Um dia não aí, nos peusetos. Ele Está quase, quase bom, mas já pode apertar que não dói. Eu só foi mexer com a Porra, talhadeira. Eu cortei com a talhadeira aí. Botou muito, sou da ponta. Deu mais de seis pontos. Daí foi sarando. No gatilho, Foi sarando, mas os pontos rebentou, Foi saindo. Acho que ela é doutora nova, né? boazinha. Ela acho que deu os pontos muito, muito no assim. Para o judiar do e senhor. tudo. É. Aí eu falei assim. Daí estou fora do ó a, a truquezinha lá e corta a ponta. <risos> Saiu tudo. Saiu. Está é, me ajudando muito. Ó. É. a gente que trabalha está é perigoso. Viu? Acontece, Vai, né, senhor? Ferramenta, principalmente é. a ferramenta. É, que funciona a base de energia elétrica é muito rápido. Né? É muito rápido. Quando vê, já era. O senhor Lívio? O, nós já estamos no dia 10 de, de março, né? Já. E o, o ano está caminhando. Janeiro, fevereiro, já dois Dois meses de do 2017 já E, e, o, e o ano está quase meio ano, né? É, daqui uns dias nós né? caímos. É, aí você vai completar 95 anos. 95. E eu me der essa força, coragem, saúde. Deus todo dia hora de deitar eu peço a gente ter sempre saúde para não ser preciso falar assim não posso trabalhar mais tô doente ou tô na cama é triste hein? mas eu e a minha filha tá trabalhando agora minha esposa perdeu a saúde Ana né? benção é o problema dela é esquecimento. É, o um tal de aí. Mas ela não fica de cama um o dia inteiro, não. Ela deita quatro horas. Não sei se é porque os comprimidos são é bons para fazer dormir. Certo. Ela não abola é não... O ela senhor toma que comprimido que o senhor toma? Aí eu só uso o comprimido de pressão, é capot capotril. Capotril. É. Dois, um cedo, uma noite. E mais é. nada? Mais nada. <risos> Guaraná, e, ó, e leite. Leite a beber, e tocando mano. a vida. É. Ô, então, Sr. Então, Olívio, parabéns para o senhor, viu? Então, que coisa boa então, conversar com o Sr. Olívio, porque então, sempre é um. E a gente vê nele ele, ele, ele na sua atividade, e ele não para de trabalhar, né, Sr. Então, Olívio? Então, Você então, vai parar lá que o senhor morrer, então, né? Então, eu gosto mais é, do dia, principalmente um dia alegre igual a hoje. É. A é, noite, uma solidão. A noite é triste, porque a gente está deitado. Sozinho. E o dia é sagrado, é. a gente está em pé. E também. aqui, aí em frente à oficina do senhor, aqui o senhor tem sempre amigo aqui toda hora. Lá, toda hora. Tem a notícia Chega. boa, Chega. trazendo. Não né? lá mesmo a, a moça, a vizinha aí tirou uma foto minha pra ir pro Paraná, é, eu e o Papavento ali ó, tá viu ele? Não, é, é o Papavento. Não tá terminado ainda, mas já. O... o senhor que é, inventou hoje, isso aí? Hoje não tá ventando. é Ué, Sr. o negócio é bem ajeitado é. mesmo. O senhor que fez? Recordar as coisas antigas. O senhor que fez, Sr. Ele, é, ele não tá pronto ainda. Ah, mas isso aí é uma invenção de, é. de, de muita coisa de bicicleta, né? É, é, é outra parte folha, né? É. Aí, aí tem, um, tem tudo, o senhor, o bicicleteiro, o funileiro, o, o, é. o engenheiro... O ah, seu livro com as invenções é. dele. Aqui, ó. Depois é. Assenta no. no estreito, por exemplo, até em cima da casa É, o senhor está de parabéns, viu, seu livro? seu livro, tem uma pessoa que sempre manda um abraço para o senhor. É a Gláucia Lá do. do... Hum. Caparaó, Alto Jiquitibá. É, tá é. bom, gente. Obrigado. Fiquei satisfeito. Muita gente lembrando. Do porque, Moreno. Porque o Moreno aqui não mudou de cristais. A minha família foi tudo pra França. Certo. eu fiquei plantado em cristais paulistas. É. Fez história aqui, né, Soli? seja, a gente é feliz aqui, tá bom, né? É feliz. É, graças a Deus. É isso aí. O senhor mora nessa rua aqui há quantos anos, Solí? Ah, 60 anos. 60 anos. É. Rua, doutor Luiz Rodrigues Nunes É, tá vindo um barulho aí. Isso né? aí é um sítio é um que se veio aqui hoje pra essa semana. É.. Hoje eu peguei é o primeiro dia. Mas, eu acho frame. Olha ah, é. o oh, Fabrício aí. Bom? É. Forte. Homem. Ah. do ah, É. É isso aí, só livro. Tô terminando aqui o, o a gravação com o senhor. Foi muito bom. Deus abençoe.